Fala pessoal, aqui é o Roberto, nesse vídeo eu vou explicar detalhadamente se o robô da loto funciona mesmo, se é fraude, se estão querendo roubar o seu dinheiro, se é confiável, então fique no vídeo até o final, para depois você comprar o sistema e não vir choramingar por aí. Então, eu vou explicar agora detalhadamente como funciona o sistema, quero deixar bem claro aqui, que funciona de verdade o robô da loto, porque eu sou prova viva disso que funciona, porque eu já acertei 14 pontos, é muitas vezes, várias vezes mesmo, então o sistema vai funcionar assim ao invés de você escolher 15 números para tentar ganhar aqui você só escolhe cinco números e o sistema faz todo o restante são apenas cinco números que você vai escolher e o sistema vai escolher os outros restantes para dar certo ele foi desenvolvido recentemente no brasil e o robô da loto nada mais é que um sistema com inteligência artificial para loterias de alta precisão além disso esse robô tem como objetivo principal te fazer ganhar muito dinheiro é, com loterias. Para te provar isso é muito simples, porque na própria página do robô já existem vários depoimentos de pessoas que ganharam com o robô da loto. Uma comunidade inteira falando que o robô da loto é o método mais eficaz de estar ganhando na loteria. O mais eficaz é o robô da loto, não, não tem outro. O robô da loto funciona pois é o único sistema que dispõe de inteligência artificial que auxilia tanto para apostas únicas, desdobramento ou fechamento extremamente eficaz. Ele é único, não tem outro. E o usuário ele pode compreender corretamente o que o robô está tentando dizer. E assim ele pode efetivar a escolha mais correta, dando informações estatísticas. Com isso já é a metade do sucesso de você estar acertando os 14 pontos pode ter certeza pessoal que o Ruba loto funciona esse é o sistema mais fácil e rápido e seguro de fazer os 14 pontos na lotofácil. ele é tão confiável que o criador desse, dessa planilha ele devolve todo o seu dinheiro de volta caso você não acerte os 14 pontos basta enviar uma única mensagem através da área de suporte lá dentro do quando você fazer o seu login, você, e você vai receber todo o seu dinheiro de volta, caso você não acerte. E logo após o pagamento, você recebe automaticamente um e-mail com a sua senha para acessar o produto, depois que você comprar, você recebe um e-mail e uma senha. Ele funciona no celular, no computador, no tablet, e também eles possuem um, um aplicativo direto da Play Store. Aí tudo é sincronizado, ou seja, o que você fizer no celular... Também fica a salvo e disponível quando você acessar pelo computador e vice-versa. E o acesso é vitalício, pode utilizar quantas vezes você quiser quantas vezes você quiser, sem limite, sem nenhuma restrição. O pagamento é seguro. Tanto o pagamento, pessoal, quanto a compra são seguros, pois os dados são criptografados. O pagamento é processado pela maior plataforma de produtos digitais aqui do Brasil.